E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês mais um Milk React, que fazia tempo que eu não trazia né, esse tipo de vídeo aqui, mas é por causa que não tava tendo né, uns vídeos que fazia sentido eu fazer React, por causa que essa é uma série que, vamos ser assim, se é, né galera, não é todo mundo que assiste e tudo mais, então... Eu busco trazer os reacts só das coisas que são mais cabulosas mesmo e tudo mais né Então vamos lá, hoje vamos reagir aqui ao rap do Ben Malvado, papiros da batata né Mano, eu tenho certeza que esse rap tá muito massa E o, o subtítulo aí tá, o meu cabelo escureceu né Que tem no rap aí do universo ele fala né meu cabelo Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Vamos lá, 1, 2, 10 Pode dar um. uma olhada É como se olhar no espelho Eita, é até dublagem já Você é igualzinho a mim <risos> Só que tem uma coisa diferente Né? Caraca Meu Deus, que maligno os eventos paralelos o meu foi diferente do que se lembrar junto com a minha família ele criou histórias né? a maior viagem da eu beijorando pra floresta eu corria das palavras e a humilhação que eu sofria Eita. ninguém sabe dia. ninguém sabe o quanto mal eu me sentia aí enquanto engoli, eu engolia o chorou grudou no meu pulso e transformou o meu corpo eu, o eu chamo vocês nem ligaram para mim eu não vou ligar pra chama massa velho a raiva me explosão que eu black cara se você não consegue se falar, do céu eu para te ajudar, então poder se meu deus velho Ai, virou quatro braços. Consumiu o meu Você é o que criou. Que criou. E a sua arma. Sua arma. Que a Você não vai tirar aquilo que faz é eu me sentir alguém. Como Se que eu faço Meu Deus. Aceitar, Deus. Então eu te mato Ele matou o Eita, minha compro... é tá vendo o meu relógio melhorar. você é um tal de Vilgax, um de Meu Deus, do céu E já tá com controle de mexe, né? Com quatro braços. Meu Deus, velho Insano, olha O Ben Matou nessa realidade Mano, esse rap tá incrível Você deu referência? Caraca, velho Que rap incrível Já fazem 5 anos Agora eu olho em do bem Malvado Sincronizado comigo então seu nome é o até um ouvido do bem malvado. Você quer vingança? Seu relógio descarregou. Não tem mais esperança. Seu homem intex é melhor que o meu. Eu quero ele. Então, pra remover do seu forço, é só arrancar a sua mão. Se aceitar, quero te aceitar. Se você não consegue Agora eu pensei no gol, mas já, já eu falo. Meus Eu consigo ser mais do que aquele Eita, então não viu mais ninguém, então não aveu bem. Você não é paro pra mim. Não é Aí ó, meu coração é como se eu olhar no espelho com uma intenção, a sua dimensão, a sua destruição. Caraca, perdão. não teve o Iron Master na track, o mini rap, mano. Mas ó, vamos lá, vamos comentar. Primeiramente, né, galera, vamos lá. Cara, é que é rap foi esse? Primeiramente, vocês têm que agradecer a mim, não, não querendo me achar nem nada. Mas é por causa que, assim, o Pabreiro foi lá no meu lado e perguntou: Daniel, o Bem Malvado ele tem alguma história de fundo e tudo mais? Aí a informação que eu dei pra ele foi o quê? Que o Bem Malvado foi o único dos bens alternativos que não teve nenhuma história planejada, entendeu? Porque por mais que o, Benzar, o Ben Zarro, o Bem Negativo, eles não tiveram, assim uma história, não apareceu na série, mas foi revelado alguma coisinha, algumas informações sobre eles, entendeu? Agora, o Bem Malvado não tinha praticamente nada, tá ligado? Não tinha nada, assim mostrar para nós Então, a, através disso, né, o papel foi desenvolver a própria história E, cara, ficou muito massa mesmo, velho Meu Deus Eu consideraria canônico que isso aí, viu É porque não, não é oficial, né Não é uma coisa oficial Mas eu gosto de imaginar que seria, entendeu Que foi isso que aconteceu Tipo, a Gwen e o Vomax nessa dimensão Eles são desumildes aí, né São ultra desumildes, o Ben Ele ficou todo tristão aí por causa deles e tudo mais Aí quando encontrou o homem triste, ele virou o chama Que, mano, que chama era aquele, velho Que chama da hora, né Aparentemente dele tudo mais por causa da de destruição ele matou o Azimuth, tá ligado? Meu amigo do céu, e ele conseguiu o controle e mexe ali, né? Tipo, com 10 anos ainda deu uma surra no Vilgax, né? E ainda ele encontrou com o um albido daquela dimensão. E Agora, a parte mais pesada aí também controversa, né? Que é o quê? que? se você quer Omnitrix tudo mais arranca o seu braço, só então, que é assim, é aquele negócio, a mesma coisa do Lanterna Verde. O Omnitrix não deixaria que arrancasse o braço, por quê? Porque o Omnitrix tem esse sistema de proteção para impedir que isso aconteça, Deu Por isso que eu digo que é incoerente a Batalha do Bem versus a Lanterna Verde lá do Death Battle Porque não tinha como chegar lá a tesoura verde, né? E arrancar o braço do bem, entendeu? Só que eu acredito que seja porque nessa dimensão, na lore aqui do rap, né? No rap verso. O Omnitrix não tinha da proteção E conseguiu arrancar o braço do Bela e com o Omnitrix mesmo entendeu? Então acredito que foi isso Mas no Prime a gente sabe que isso não aconteceria Outra coisa que o Daniel não falou Talvez de tanta emoção ele esqueceu Mas a edição desse repitava incrível Pois tanto o Derp quanto o Snow editaram ele Os dois monstros da edição unidos jamais serão vencidos Eu gosto mais do Snow Porque o nome dele me lembra neve De onde eu vim era cheio de neve e você, Bartolomeu, prefere qual dos dois? Não gosto de dar minha opinião aqui para não causar polêmica, mas comenta aí você qual a melhor edição, Derp ou Snow? Lembrando que o Derp é membro aqui do canal. Eu gostei demais desse rap, um dos omni-raps assim, mais mas não é Darkzão, aquela pegada lá do bem malvado mesmo. E Papyrus, Iron March, eu quero que vocês. Façam mais omni-raps aí dos bens alternativos que fizeram o do bem malvado, dava pra fazer um do bem zarro Quem sabe do bem negativo, né? Eu cantaria o podrão novamente, não sei Só uma sugestão mesmo, né? E convenhamos, né, galera? Assim, até o Ardit, ele tem o controle mestre Todo mundo tem o um controle mestre Quem desbloqueou o controle mestre É só o Ben Prime que não tem controle mestre dessa tá bagaça, né? Mas é isso, galera Esse foi o vídeo, você gostar daí, comentar o que vocês tenham gostado Comenta o que você achou desse omni-rap Comenta aí se ele tá no seu top favorito Ou não, ou ele não conseguiu superar outros raps do Iron Mask, do Papai mas é isso, deixa aquele like Se inscreva no canal, se possível seja membro Ative o sininho, falou e Tchau